É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo aí pra vocês hoje Truck Simulator 2 nesse mapa Rotas do Nordeste, um mapa super top pessoal E também com esse volvão aí né, NL12F16 e também o reboque piso móvel bitrenzão HCT aí E é isso aí pessoal, simbora pro vídeo saindo aqui na maciota, virando ali a direita, né? Eita, caminhão é top, hein, pessoal? Muito legal, olha o painel do caminhão, hein? Eita, top! Enganchei ali, hein? Esbarrei ali em alguma coisa. Pessoal, sejam bem-vindos, então, mais uma vez a mais um vídeo aí do canal, né? Estamos começando a nossa viagem, saindo da cidade de Algodões sentido ali Rio da Barra são 30 km de distância carregando alho né são 24 toneladas aí de alho e é isso aí pessoal caminhão top esse caminhão para quem não sabe para quem não sabe é, eu encontrei ele na internet lá no site Japacolor vou deixar o link na descrição do vídeo de todos os mods que eu estou usando tá e o reboque, pessoal, é gratuito. Olha o reboque, é o tamanho, é um piso móvel aí, é bitrenzão, né? E o caminhão volvão aí, como vocês estão vendo aí, top de linha. Saca só nas rodas também, pack de rodas aí também, da Steam VSP Edits. Muito legal esse pack de rodas aí, da VSP Edits. É isso aí, pessoal vamos seguir a nossa viagem destino aí a Rio da Barra Olha pessoal tem um gontijo aí né tá quebrado aí sei lá o que que aconteceu aí que esse gontijo e para para que todo mundo sabe né saibam aí o, o rotas do Nordeste pessoal é um mapa aonde você tem seca né Cerrado é, são paisagens aí de deserto né Então é, como vocês sabem aí, o Rotas do Nordeste, ele é um mapa muito legal de rodar, porém, é muito cerrado, é muito, muita seca. Então, essa é a paisagem aí que nós vamos é, manter, né? É, pessoal, é, vamos passar ali no posto ali, né? Pra gente abastecer. É, e aí, pessoal, eu já volto com vocês aí. É isso aí pessoal, já abasteci ali o nosso cargueiro, vamos seguir a nossa viagem Olha que caminhão lindo, gente Caminhão lindo, né pessoal? Muito top aí o caminhãozinho A única coisa que eu senti falta no caminhão foi aí é, um câmbio de seis, né, de seis marchas aí para poder, para você poder ficar à vontade aí com seu G29, 920, 27 ou outros tipos de simuladores. Mas o caminhão é top, né? Como vocês podem olhar aí, ó. Roda raiada. Não sei se dá para ver aqui do lado, ó. Mas a lá, rodinha raiada. Muito legal, pessoal. muito legal mesmo. O reboque chama Metalesp, né? A marca do nosso trailer aí, né? Estamos aí carregando alho, né? Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo aí, já se inscreve no canal, se você não é inscrito. E também, pessoal, vamos seguir lá a nossa página no Facebook, GD ao vivo. Vou deixar aqui para vocês no canto da tela para que vocês possam ir lá no Facebook seguir lá a página GD ao vivo. Temos também o nosso Instagram pessoal, nosso Instagram o QR Code vai estar passando aí na sua tela para que você possa apontar a câmera do seu celular e vai cair direto lá no perfil do canal. Segue lá nós também que lá a gente posta tudo o que acontece no canal Gabriel Dias. E deixando mais claro pro pessoal, né? O like também é importante, pessoal. Então vamos deixar o like aí nos vídeos. Para quem gosta aí, vamos deixar o like nos vídeos, porque é muito legal deixar o like nos vídeos. Beleza? Então, simbora aqui para nossa viagem. Como é que tá aí, ó? Pessoal, Rotas do Nordeste, como todo mundo saiba, sabe, sabe, aliás, é, o Rotas do Nordeste, ele é um mapa do Nordeste E lá no Nordeste, o que que tem? Sertão, seca Então é, essa é a paisagem do mapa, né? Não tem mais uma coisa assim Que você possa... Ah, vou, vou ter barro, estrada de terra Pode ser que até tenha, né? Porque o mapa é grande Mas assim, pessoal é, a maioria do tempo você vê isso aí, ó. Sertão, né? Como vocês verem aqui do lado, ó. Os cactos ali. Então é mais, é isso mesmo. Caminhão ronca, hein? Caminhão ronca, pessoal. Caminhão ronca. Não, e... Fora que ele é muito lindo, também o caminhão, né, gente? Eita, sonei o freio de mão aqui sem querer. Caminhão lendo, pessoal. Muito bonito mesmo. Ó. A buzina, a buzina. Então vamos embora aqui passando pelos cactos aí, né? Passando aí pelo nosso nordeste afora, no mapa rotas do nordeste. Só o caminhão, ele tá pesado, viu? A carguinha aí tá bem pesadinha. Mas enfim, ainda temos aí 23 km aí de destino, né? para poder chegar o mapa ele tá aí na, na sua escala real né então não é escala SCS europeu é escala real mesmo e por isso que demora um pouquinho mesmo pessoal isso é, é normal né você tá num mapa brasileiro então você sabe que 100 km é uma eternidade para chegar né mas enfim, né? Sente o ronco do motor, hein? Caminhão é gigante, mas gigante, né? Carreta, tudo mais. Alguém quer uma pizza? Vocês podem ver lá em cima tem o PX, ó. Caminhão é top, né? Esse volvão aí fez parte aí de muitos caminhoneiros brasileiros né quem é caminhoneiro brasileiro sabe que esse Volvo fez parte aí é, da vida do pessoal caminhoneiro né que a gente tem que dar é, vangloriar todos os caminhoneiros brasileiros e do mundo né sem eles pessoal a gente não é, consegue aí ter a nossa comida né dentro de casa o combustível que você anda no seu carro as compras que você faz pela internet, né, então os caminhoneiros são é, um ser humano assim muito especial para a população brasileira, né, e população mundial também. Estamos aí, né, e não passa nenhum carro, nenhum carro. Impressionante. bora caminhãozinho chorem até que não, até que tá de boa, né? Estrada boa. Não tem trânsito. Não passa nenhum carrinho, hein? Nenhum. Essa é a viagem mais tranquila do Eurotruck, hein? Não tem aí trânsito, estamos aí na, na rodovia aí com um trânsito super bacana, né? Que só a gente aqui... Acho, tô achando até estranho não passar nenhum carro, né? Tá morto, a rodovia tá morta. We'll O ronco do bicho, hein? Muito top. As vaquinhas aí do lado. Eita, sertão, hein? Inclusive, quero mandar aí um abraço pro povo do Nordeste. Pessoal aí de excelência, hospitalidade. Muito legal, pessoal do Nordeste Então, de parabéns Estamos ali chegando, hein, pessoal 13 km de distância E aí, segue a viagem mais calma Do Eurotruck Simulator 2, hein Realmente não passa nenhum carro Estamos andando aqui mais ou menos aí Uns Cinco minutos aí e até agora Nada, hein Legal, hein Está Apareceu lá, pessoal Apareceu lá na frente um caminhãozinho lá Oh, agora tá parecendo trânsito, hein? Olha o reboque, pessoal. Muito lindo o reboque. São 30 metros aí, né, de... de reboque. Muito grande e alto, né? E o conjunto aí ficou top nesse volvão aí. Ó. Como vocês podem ver: volvão aí arrasando aí os corações dos caminhoneiros lindo demais. Viagemzinha tranquila, né? Muito tranquilo para quem gosta aí de uma viagem tranquila. Deixa o like aí para ajudar, hein? Não sei se dá para ver dentro da, da cabine, mas o volante ele tem alguns detalhes meio que listrados na parte do aro dele. Que também tá legal, né? Os carrinhos aí. casinhas abandonadas, ó. Vezinha no meio do nada. passar, né? vamos passar. Acho que dá, hein? Acho que dá tempo, hein? Opa. Pessoal, fiz um vídeo aqui no Rotas do Nordeste com busão, né? Foi uma foi um vídeo aí com a Aviação Caiçara. Deixar aqui, deixar aqui ou, ou no final do vídeo, ou um card interativo para que vocês possam ir lá assistir. Conferir também, tá muito bacana com o busão, hein? Busão da caissara Mod Free, pessoal. É isso aí, né? Os mods free é que a gente gosta, né? Porque os fris também, às vezes, são muito bons, né? De qualidade. Esse, inclusive. É, eu vou divulgar ele para vocês porque esse mod eu encontrei ele foi no site da Japacolor e assim é só vocês ir lá e conferir, né? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês de todos os mods que eu estou utilizando inclusive também nós temos aí o pack de bitrem para o tráfego pessoal que é um pack de bitrem também mod gratuito né eu vou deixar aí também o link na descrição para que você possa lá baixar ele muito legal você ver no tráfego é, os caminhões aí de bitrem hein? muito legal Se você não conferiu também lá o, o, a live do Constellation, você pode ver que no tráfego tem. Eu mostro, né? Eu, na live eu mostro é, os caminhões é, com o reboque lá trem né? Caçamba, enfim. Isso tudo é do mod de caçamba é, do JL, né? JL Truck. Então. Confere lá também a live do Constellation E é isso aí pessoal, faltam 3km aí pra gente chegar no nosso destino final Espero aí que vocês né, gostaram aí do vídeo calmo Um videozinho aí só pra passar o tempo mesmo Mas que não deixa de ser top também por conta aí dos mods que a gente tá usando né Desde já eu quero agradecer o pessoal aí que tá me assistindo aí, né? O pessoal que me acompanha. Tanto nas lives aí de comboio, quanto também nas lives aí do dia a dia que a gente faz, né? Muito obrigado mesmo, pessoal, pelo segmento que vocês têm, assim, me acompan... por me seguirem, né? Por me acompanhar, pelo canal... Né? O que a gente quer aqui é só alegria e diversão Muito obrigado mesmo E olha aí o nosso bruto aí ó. Pessoal, essa roda raiada Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo Mas essa roda raiada, cara Ela é tão bonita Eu vou mostrar o pack de rodas pra vocês O pack de rodas também é gratuito é... O pack de rodas é da Steam não é o LS, é outro pack de rodas, tá pessoal? É o VSP. Acho que é isso mesmo. Deixa eu só conferir aqui para vocês. Tava sabendo que ia acontecer acidente. Eu... É isso mesmo pessoal VSP Edits É o um mod aí Pack de rodas que eu estou usando Que é gratuito da Steam Caminhãozão aí, né? Caminhãozão chamando a atenção aí do pessoal, hein? Rodoviária ali também, do lado ali, ó. Mostrar mais uma vez aí, ó, pra quem não viu ó, o nosso som aí, ó. Tocar um pagode, um forrozão. Eita! Vou ter que dar a volta aqui, né? Vamos entrar aqui porque eu não sei. Era ali na postpe, né? Vamos ter que dar a volta, né, pessoal? Acho que entra por aqui mesmo, né? Com certeza, não tem outro lugar. É lá na frente, lá na estradinha. Que tem a oficina por aqui, hein? Olha a casinha aí, ó, o detalhe da casinha amarela. Nosso caminhãozão top Zera aí, pessoal É aqui, ó Eita, bati ali Muito grande, né? Mas, enfim Não deixa de, de ser aí É... A viagem mais tranquila do ETS 2, né? Finalizamos a nossa carga, mas a chuva não para. E olha aí, pessoal, o pack de rodas do, é, da Steam, no caso, né? O VSP Edits. Muito top esse pack de rodas, pessoal. Espero que vocês aí curtam, baixam ele lá na Steam, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Muito obrigado a você que assistiu, pessoal, a viagem tranquilona aí do nosso brutão aí, né? Topzera demais, galera, topzera. E é isso aí, pessoal, vou ficando aqui por aqui, até o próximo vídeo, valeu!